O pior não é ser feio. O pior é não ter um carrão para disfarçar a feiura, né? É, porque o homem é feio. E ele tem um carrão. O carro camufla a feiura dele. Agora o um feio andando de certo, meu amigo. Você é feio? Não, não anda de certa não. Isso é, é falta de educação com a comunidade. Olha! Eu só consegui casar depois que eu vendi meu Certa E o cidadão que comprou a mulher dele correu dele, tá sorteio O certo olha O certo é tão feio que acho que a Chevrolet conheceu o Certa no time. Eu tenho uma raiva de mulher feia Não gosto de mulher feia não Às vezes, <risos> Às vezes o povo fala assim Ô oh, Zé, mas você também é feio mas homem eu não gosto nem de feio nem de bonito. Agora mulher, mulher feia, não gosto não. Você nunca vai ver uma mulher bonita te xingando. Mas também nunca vai ver ela agarrada com o pobre, né? Então, <risos> eu falei pra minha mulher, falei, amor, você devia se casar com um homem rico. Ela falou, é amor, por quê? Eu falei, porque ele tem dinheiro pra mandar te enforcar, o estrupista Ela fez o que toda mulher feia, pai Eu conheci uma mulher tão feia, tão feia Sabe as mulheres que xingam a gente? Então, aquela lá quando ela tá chupando o limão é o limão faz careta Olha, quando o diabo tá chupando uma manga O cão fica parecido com ela Aí a ela falou que não queria nada comigo não Porque eu era muito feio Aí eu fiquei feliz né? Eu tava com medo dela achar eu bonito Aí ela falou assim Olha Zé, se você fosse mais feio um pouquinho Você ia fazer chover Olha Se o feio quiser chover Então ela tava fazendo cair tempestade Cada panela tem sua tampa mesmo né Olha, lá perto de casa tem um amigo meu, bicho é feio. O bicho é tão feio que quando nós falávamos que ele tava comendo as éguas no passo, era as éguas que achava ruim. As éguas ficavam bravas. Olha, isso é perdido. Ele conseguiu casar. Ele conseguiu casar e essa mulher protege. Nem o um satanás chega perto dele de medo dela. Só para você tem uma ideia senhora da mulher. Olha, quando junta os dois de noite, é uma aberração que você não sabe que vocês estão fazendo sexo macumba. E para você que gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e muito obrigado.